Antes de mais nada. Você Vai tá bom? Convosco, amém? amém. Deus é. abençoe. Ô irmão, chega mais pra cá aqui esse, esse negócio. Essa cadeira. Eu, essa cadeira? aí, eu. É, eu irmão tá fazer um. É. É. É, é, então, aí dá. Aí dá. Se você ficar um pouquinho para trás, um pouquinho só, aí, aí fica o melhor. Tá boa. Aí você fica bonito. Ô é. <risos> oh, pastor Agostinho. É, hoje me deu vontade de vir aqui, ontem eu vi o senhor estava lá na igreja. É, tá gravando Então, meu querido. E é... foi um dia triste, mas muito... Por outro lado, um dia assim que nos, trou... que nos trouxe muito conforto, não foi, pastor? Conforto Pastor Juvenal, 101 <risos> anos Aquele foi um bravo, né? Eu vou dizer uma coisa ao senhor Que é, o pastor Juvenal é uma pessoa que Ontem mesmo eu estava sentado ao lado do pastor Ivo e, e eu conversando com o pastor Ivo, assim, falei, pastor Ivo, hoje para mim está acontecendo o último agradável. Eu falei, agradável por quê? por quê? Dia 10 de fevereiro de 1971, numa quinta-feira à noite, né? Naquela quinta-feira à noite foi uma, uma noite marcante para mim. Foi quando Deus me convocou para entrar nessa guerra. Estou nela faz 51 anos já. E justamente naquela noite de quinta-feira, do dia 10 de fevereiro de 1971, eu estava lá na rua Coronel Antônio Bernardo Pintes ainda, né? E conversando com o pastor Ivo, eu disse, como pastor Ivo, o útil, agradável para mim, o é que? O útil é o que? O apelo, quem fez naquela noite, foi uma pessoa que chamava Ivo Gonçalves. <risos> o qual eu estou do lado dele aqui, é. <risos> que naquela época servia o Senhor ainda como presbítero. Ele? É. E o agradável é que eu estou hoje aqui, na despedida do servo de Deus, que foi o meu primeiro pastor. E a Opa. primeira visita que eu tive na minha vida, contando para ele. E a primeira visita, depois de três dias da minha aceitação, isso foi numa quinta, depois passou sexta, sábado, domingo. Eu tava batendo no meu postão aqui, não sabia que era ele. E ouvi um barulho de uma bicicleta, né? <risos> Encostando assim, o barulho daquela correntinha, aquelas capinhas, é. né? Da, da corrente. E aí o pastor Venal com a bíblia na garoqueira da bicicleta, tirou aquela bíblia e foi me ensinar algumas palavras, é, me aconselhar para que eu andasse firme, já que eu dei o primeiro passo, Deus me iluminou para que eu desse o primeiro passo. E aí, pastor, foi onde aconteceu, que eu falei para ele, o útil agradar para mim, porque quem fez o apelo foi você, pastor. E eu está aí o meu pastor. 101 anos. 101 anos. Que, exemplo, né, que trabalho que esse homem realizou é. em Franca, e grande. e, e grande. foi grande, né? O, o, o pastor Ronaldo, eu estava falando com o meu filho, essa, essa congregação que tem aqui na Vila São Sebastião, não é essa nova, é. essa aí foi, foi remodelada, mas aquela primeira no qual, quando fez essa nova, ela ficou dentro dela, depois certo. que a nova ficou é, inaugurada, desmanchou, desmanchou a velha, a velha. <risos> então e... aquela antiga, quem começou aquela antiga é justamente o pastor Juvenal, né? Soares. O Ele me chamou eu e também o saudoso os que já foi embora pro Senhor. Os marinos. É. Oi, irmão, mas que, que, que emoção você registrar isto, no então, momento assim de saudade, de dor, de luto. De dor e de agradecimento, e por né? Do outro lado, muito grato a Deus porque o pastor do Venal, ele sempre foi um espelho para mim, pastor Ano. Uma referência. É, quando vinha aquelas consequências, às vezes sempre vem na vida cristã, é. né? O, As tribulações. O, o, o, o, a onda se levanta, né? É. E Vem aquele vendaval, como aconteceu nos dias de Pedro lá, é. em que eu olhava para o vento assim, aí começa. Não, é o pastor Venal, como é que esse homem, nessa idade, naquela época, hein? É. E nessa idade que ele está, lutando aí, ah, não, eu vou, ele, ele é o meu exemplo. E. Deus nos abençoou. Ele pegou, ele pegou o caminho e não se desviou dele. Jamais. Jamais. jamais. Viveu a vida toda desde moço. E eu estava me recordando de outro fato, que bem interessante. Porque ele fazia todas essas visitas dele, essa caminhadinha dele, e não tinha carro, não tinha condução. O negócio era 51 anos atrás, o negócio era mais difícil. Estrada, é. tudo era chão? Aqui era chão. Trilho? Aqui não, aqui é. não tinha asfalto não. Aqui, Eu estou aqui a, na, na Vila São Sebastião. É, Vila São Sebastião não existia. A rua aqui, como é que chama, pastor? Aqui, aqui é Virgílio Polo. Virgílio Polo. É, Virgílio Polo. Da igreja. Antes, no tempo do pastor Juvenal, ainda não era com a, a, o nome Virgílio Polo. Ela chamava Rua F. Rua F. <risos> é, a referência é. que a prefeitura dava depois substituía. E depois é. que as coisas foram né, é. legalizando, então chegou o ponto de ser chamado Rua Virgílio Polo. Certamente foi um personagem de. É, a família Polo é grande é. aqui, Franco. É. O pastor Justino. Agostinho, Agostinho. Agostinho. Vamos fazer o um, um seguinte aqui. O pastor, quando chegou aqui, trouxe aquelas moças bonitas. Com certeza. E logo o Valdir já encantou <risos> com uma. Inclusive, né? logo nos meus primeiros dias de fé, eu fui participar do. do do casamento do Valdir. O Valdir. Ele estava novinho de né? E ele estava lá ontem, né? Ah, A esposa dele, inteiro. com o pessoal. Hum. Que história bonita tem Linda. essa família, né? Deixou um legado, um legado que jamais poderíamos esquecer. Né? Eu vou falar para você, ele trabalhou em cima... Do fundamento que é Cristo. <risos> a igreja, a pedra fundamental. Justamente. E por isso está aí hoje esse e foi monumento. uma obra que ele iniciou aqui em branca, pastor, que essa obra eu digo, perante o sol que está iluminando nós, essa obra jamais se disfará. Jamais. É, jamais. Já vai ser perpétua. E engraçado que a gente vai olhando lá no púlpito da igreja, com o pastor Isaac, é. ou o pastor Vicente que não estava lá, mas é. aqueles outros, tudo são. Eu vou, expre... vou falar uma expressão bem, é. bem achou. São cria do pastor Existe. Juvernal é. Vem de lá. É bem é. uma safra, é? Uma safra aqui, é. né? uma colheita de gente, de gente boa. O pastor, a esposa dele, como que chamava a esposa do pastor Juvenal? Era é uma Irani. Ela faleceu. A gente fala Sim, assim, ela faleceu. Mim, eu acho que é Irani mesmo. Irani ou Nair? Uma dessas dois nomes. Né? Aí, ela deixou. Essas quatro, cinco filhas, né? Cinco filhas. Cinco filhas, né? E não teve homem, né? E eu não ah. conheci nenhum filho homem do pastor homem. Juvenal. Depois 30, ele casou-se com a divina... E Deus e preparou 34. aquela divina luz para ele. A divina luz. <risos> e eu falei lá, a divina foi divina. Divina de verdade. De verdade. Pastor, foi um acompanheiro. Eu estava conversando com o meu menino e várias vezes com outros pastores... Que Deus sabe trabalhar tão maravilhosamente que ele não sabe expressar, né? É. Pensa bem, no fim da vida do pastor Benar, nos seus dias. No fim. A, a é. idade chega, é. vai chegando. Olha, se não fosse Deus colocar a. A irmã divina no caminho dele, que trabalho daria para essas meninas. Olha, você está falando, tá falando no fim da vida não. Quando ele precisou para precisou continuar a caminhada. A continuar a, a marcha dele. A, a marcha ministerial. Ministerial. Estava... Aí arranjou uma companheira que foi Fiel. Fiel. E, e companheira. Que, companheira. que e, coisa linda. Isso foi tão bonito. A, a expressão bíblica. Não. Do salmista, diz assim o senhor não desampara o órfão e nem a viúva, justamente certo, porque é um momento parece muito que difícil isso, né, que é, é pai é... dos órfãos e juiz das viúvas é. É. e isto, o oh, pastor Agostinho eu conversei pouco tempo com um que ficou órfão de pai muito cedo hum. e ele falou assim, é uma maior verdade, a minha mãe Ganhou outra força Olha aí. com a para conduzir a família, certo? O pastor Juvenal arranjou uma companheira, que foi um, a companheira fiel, para ele continuar na caminhada. Pastor, vamos falar aqui de mais outras pessoas que eu queria que o senhor falasse. Hum. Pastor Benedito Domingos, Domingos, e que, que era o nome dele? É, o pastor Benedito. Não, Benedito Damião. Damião, é. Tem o então, Benedito Cândido, é. depois o Damião, que era um dos veteranos. É. Fala dos do Benedito, ou não, o do seu pastor Domingos, né? Domingos, é. o pastor Domingos Domingo foi o que antecedeu o pastor Juvenal. Justamente quando eu cheguei para a casa do Senhor, quando Deus me chamou, nessas alturas já era o pastor Juvenal, que era é. o meu presidente. O pastor Juvenal, ele chegou aqui nos anos 70, por aí, né, nos anos 70, 68, 70. Foi quando o pastor Domingo, então, entregou o cargo ao pastor Juvenal. E ele seguiu até encontrar com o pastor Santana lá na frente. Até encontrar. o ô, o, ô, o, o, o meu irmão. O pastor Benedito Damião é ali da Santa Cruz, Santa Sim, Rita. Sim, Santa Rita. Né? Justamente. É. E ele tinha uma fábrica de, de... como é que é? Ele fazia farinha, é, vendia ele farinha? É, ele um de coisa. É. Né? Inclusive, finalmente, nos últimos é, dias dele, ele ele moveu mais na eletrônica juntamente com um dos filhos dele. O Guido. Guido. É. É. E o Guido, é. E a dona Conceição? Pois é... Que família abençoada. Pastor, a gente tem um reflexo daquela vida, aquelas vidas que hoje traz tanto conforto pra gente. Pastor, eu, Damião, Damião. Eu vou falar para você, no meu casamento ele estava, ele é. e a dona Conceição. Jesus, Levaram é. um presentinho pra mim lá. É. Um presente é. lá na, na, na igreja presbiteriana central. Ficou isso pra trás, pastor? Eu, pastor. Ah, o pastor, vou ficar fazendo conta, não. <risos> Aí você não foi em 1977 que eu casei, certo? Aí quando chegou 78 eu fui ordenado no ministério, fiquei dois anos em Caratinga e agora estão insistindo comigo para eu ir lá em Caratinga por causa dos 100 anos da igreja presbiteriana de lá. E ontem o pastor estava insistindo comigo e falou assim, eu não estou podendo viajar, eu, eu não posso dar uma resposta. Aí ele pegou e deixou em aberto. Que vai ser no dia é, Na segunda é, Metade do mês de outubro é Agora Eles vão fazer a comemoração E eles estão querendo porque lá é A igreja que nós construímos Um templo grande a Igreja de Caratinga Eu fiquei dois anos, depois é. eu vim para Franca e, né? e Voltando um pouquinho, pastor Eu estava eu conversando com meu filho Sobre os eventos Onde mesmo, dando as pinceladas Lá junto com o pastorinho eu me recordei de algo muito maravilhoso, quando o Mão citou o nome do reverendo Nicanor, Nicanor. pessoa maravilhosa, né? Foi. É um homem que tinha um sonho, o sonho dele concretizou e está valorizado até hoje e continua valorizando de, é. na vida de muitas pessoas. Ah, né? a história do samaritano, né? Oh. Que coisa bonita. Pastor. Educa a criança no caminho que deve andar. O nosso. O investimento. Pastor. Naquele... O nosso terceiro congresso de, de jovens da Assembleia de Deus, o primeiro foi na, no Templo sede Antigo. Sim. O segundo foi lá no Internacional. Sim. Nós alugamos a sede do Internacional. O terceiro foi lá no Bombo Samaritano, que o reverendo deu para nós fazer o congresso lá. Já pensou que coisa boa? <risos> é, isso foi, quer dizer, isso, é. isso eu já... Era mais ou menos no ido dos anos 72 por aí, 73. Na época do pastor Santana era. É, já, já começou um outro ritmo é, é, é, de trabalho. É, é, né? é do, do pastor Santana, é. aí já começou, aí os eventos começaram a crescer mais. Cresceu muito. E a sede que já é não estava comportando. comportando. E a sede já estava bem alicerçada, <risos> ah, né? Construída, adiantada, né? E nos... eu fui no lançamento Olha da aí. pedra fundamental foi nos... da então, igreja. E eu vou contar é. uma coisa para o irmão, que eu tenho uma foto até hoje, está é. tá aqui no meu celular. E os construtores, os primeiros a fazer as primeiras estacas para medir aquele terreno, estava o pastor Zé Felipe, que hoje está lá, tá, é. Mato né, Grosso do Sul. É a minha pessoa, o Laíra, o pastor Lair. O Laíra era irmão da dona Aparecida? É, é, é filho. É? É filho. O pastor Lair é filho da, da irmã Aparecida. Da Aparecida, mas ah, o Lair. Venceslau. Venceslau. É? Não é lá da Santa Brasilândia, não? Não. Não é aquele veio desse lado é aqui, estava lá da Estinga, esse meio... Esse pessoal. É. E, e, eu, e, eu, e ontem eu também eu gravei a história, o pastor Eris, Contando Isso. que ele veio de Ristinga é. e o pastor, o pastor Juvenal ia lá de bicicleta, é. fazer visita e levava. <risos> lá é o pai dele, chamava o João, João Venceval. João ele Tinha um caminhão, eles falavam câmbio seco, né? Câmbio seco. Aquilo era bravo para dirigir, né? <risos> ele tinha um caminhão daquele, é. ele gostava mesmo, caminhão. E a família foi criada, caminho. Depois mudar para ver São Sebastião foi a época que Deus levou ele, né? E os meninos ficaram aí cuidando da vida. Eles, o, o pastor Eres veio, a mãe dele, para cá, para São Sebastião aqui? Ele é? veio morar, morar aqui. morava com nós aqui. E participava aí. E do... era tudo criança, né? O mais velhinho deles queria, poderia ser quem? Os Maíros? Não. Os Maíros ou um dos dois. O é. mais velho. Você está falando aqui, lá do templo, do, naquele dia. Hum. Eu, o doutor Weber... É que foi o engenheiro daquela planta, da época, né? Era uma obra grande, né? E conselho, foi grande, conselho. né? E foi um, um, um, um, um avanço, um passo de fé muito grande, né? Você estava saindo da esquina, né? esquina. É. inclusive ali já não estava mais comportando, pastor, porque na medida que a igreja ia acrescentando o um número de membros, então ficava tive, quando, quando era a época de evento que aconteceu? Nós, os eventos nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que ir o lugar, lugar. Pra... eu acabei de citar agora porque, é. É nós, até o reverendo Nicaro o contribuiu samaritano. conosco naquela época <risos> o pastor Agostinho, que coisa bonita, Então, a gente a tem gente... uma, uma... Eu estou fazendo esse, tra esse trabalho sempre alicerçado no pensamento bíblico, Isso. do Velho Testamento, é. que quando eles tinham uma vitória, eles pegavam a pedra Registrada. e, e fincavam um lá memorial, e falava assim, é? memorial, <risos> e aqui fica memorial. um memorial vivo com a voz viva de um pastor que tem uma história tão rica. Você querendo acompanhar mais o pastor Agostinho, tem um vídeo dele muito... Muito bonito no, é, no, no YouTube, né? Que nós fizemos. E hoje, eu tirei o dia que hoje é 23? Hoje é. é. De agosto é 20, de 2000, 20, De agosto. É. E, e 2022. É. Nós chegamos com a graça de Deus nessa época. A misericórdia né? do Senhor. A misericórdia do, do Senhor. O pastor, aquele moço que estava ali, o bintelão... Esse seu filho, quantos é? filhos você teve? Ó? Olha, eu tenho dois filhos, é. homens. Aquele é o mais novo. O mais novo. O outro, ele é gerente da casa do Fusca. Está lá como gerente. Gerente né? da casa? Do Fusca. Do Fusca? Trabalha lá com o, com o Valtinho. O Valtinho. O patrão dele. Que coisa boa. E filhas? Filha, tem duas. Tem duas, só uma. Só me deu quatro netas. Que coisa boa. <risos> quatro netinhas. As primeiras, a segunda foi gêmeas. Certo? É. E as duas não foi, então eu não fui e a segunda, e a, a, a, a primeira filha me deu um neto que hoje já está casado. Já tá. E, e quantos, quantos netos ao todo? Dá seis, eu conto seis, com, seis com, a, com a minha nora, né? é Eu considero como filho do mesmo jeito, eu acho. mas se for falar filho de sangue de é assim. É. Né? O pastor... É, pastor quando sangue só tenho que... A gente só tem que adorar a Deus e agradecer e... E pelo prolongamento dos nossos dias, né? A sua esposa, como é que ela é? Chaba... Chamava. Chamava? Deus levou ela. Ela ah, vai fazer dois anos agora, dia 30. É, como que era o nome dela? O nome dela era Luzia de Castro Ribeiro. Luzia de Castro Ribeiro. Eu passei ali hum. em cima para sintonizar direitinho a sua casa aqui. Sim, sim. E quem me deu informação foi a dona Elsa Machado. Ah, ela, na rua de cima ali. É, e ela é. falou assim, ah, o meu marido já, ele cantava junto com ele, só é, o to, né? Ele tocava bandolim, é, gostava. Do, do, bandolim. Assim. Nós formávamos um grupinho de, do, de adoradores. É. Assim. é. Deixou lembrança. Deixou lembrança dele. Só o Cid. É, só o Senhor mesmo. Aí eu conversei com a dona Elsa, ela é Machado. Ah, é. e eu fiz até uma brincadeira para ela, mas esse Machado hoje não tá com nada, não, né? É. Machado. É. Depois que inventou o motosserra. Não, né? o Machado hoje agora é o Motosserra. É o é Motosserra. É. É. Machado é. ficou só na história. É só na história. No né? é. museu um qualquer, né? É. Pra quem quiser conhecer o Machado. É uma, que é um instrumento que ajudou muito a. a... E ela é lá do Paraná, É. lá do Paraná. A família veio de lá justamente, é, ele contava muito. A história cê, dele dela lá. Do Paraná, o pastor Agostinho, lá. a vida é um voo. Com certeza. Você está com quantos anos hoje? Uai, hoje pela misericórdia do meu Deus. No dia 8 de abril desse ano, o pastor Isaac fez o meu, o meu evento de aniversário lá. Já, hoje, já, hoje é mês 10? De é. Mês 10? Não, de é, não oito. hoje é 8. Oito. Oito, é, então, o senhor completou 84 anos? 84 anos, anos mais 4 meses. Mais 4 meses já. <risos> Isso é uma vitória tão grande? Então, porque... pastor. graças a Deus eu passei, é, como o senhor já sabe, e muitos sabendo, a gente passou por um momento, há dois anos atrás, um dia como esse, eu estava entubado por duas vezes com a Covid-19. Mas o meu Deus cancelou a minha, o meu voo. <risos> é. Ele cancelou o meu voo e eu não fui. Aí eu não fui. Não. Você fica. Só que a minha companheirinha, é, quando foi no dia 30 de agosto de 2020, ele levou ela, mas ela não estava com a Covid. Né? Foi outros não, problemas. Outros problemas. É, chegou o dia dela mesmo. Né? É. Deus é que sabe, né? Com certeza. Agora, a irmã divina contou como que o pastor. Ju... Faleceu, né? Bebendo que, água pai, de coco. Que coisa linda, Ela meu pai. Me deu um gemido, de né? <risos> Nem um, um murmúrio, assim, para reclamar. E eu, particularmente falando, pastor, tá escutando aquilo, eu pequei contra Deus, quer ver? Eu pensei, o pai me dá um final feliz desse jeito também, tá oh, né? Você tá com inveja? <risos> Fiquei com inveja. Ô, irmão, você tá falando, isso a é minha mãe, Ei. ela pedia para morrer dormindo, e ela morreu. Olha aí. Alimentou e tal. Muitas vezes a gente não tem esse, essa preocupação. É verdade. Mas a gente pode... Pedir o descanso do Senhor Deus Ele, ele atende Deus. a nossa ele, necessidade Ele tem é o controle ele... da vida do mundo é, é, Sabe todas as coisas Mas jornal voltando um pouquinho sim aí é o senhor, nós estamos é. conversando Ontem eu estava falando com meu filho E ele falou... Pai, só conheço o pastor Ronaldo há muito tempo. Meu Deus, meu filho, pastor Ronaldo, desde da minha conversão. Oh, foi o primeiro congresso. Eu falei para ele. Foi a primeira visita que nós saímos da nossa grande, nosso grupinho é. da Assembleia. Foi fazer uma visita é. na grande presbiteriana que fica ali na, na Vila Nova. E é. A Carlos Fugia tem lá o tem. tempo. Tem. E eu fui descobrir. Através do pastor Nicanor hum? Que aquele templo é mais antigo Do que o templo da sede Lá no, ah, lá no centro isso? Ele chegou aqui e construiu aquele templo né? Ali chamava do... No bairro, né? Que era a estação, era o bairro Epa, ali a né? Estação, porque... é, Ixi, e era livre E quem deu... Não tinha direito, quem doou tenho... aquele terreno Os dois terrenos foi um presbítero chamado Benedito Simões oh, é. né? doou, Mas ele quis comprar o terreno, escreveu uma carta uhum. e depois o homem falou, não, pode construir lá. Eu falei assim, mas como é que nós vamos acertar? Não, depois a gente conversa, ele estava viajando, estava fora. Aí o chegou aqui, ele não, não tem nada que acertar, não. É da igreja. E é. é, a tinha que... tradição da igreja presbiteriana, Coração generoso. <risos> é, o é maravilhoso demais. Agostinho, nessa caminhada... A gente aprende tanta coisa... E vive aprendendo, né, pastor? Porque a gente, Deus coloca a gente boa ao, ao nosso eu redor. Eu costumo, no meu modo de pensar, é. que são escolas que a gente passa, as faculdades da vida. É. Né? Cada pessoa tem algo para ensinar e ela contribui para a nossa caminhada. Com né? certeza. É e e eu falo ainda visual. mais, pastor. É porque são... Enviados de Deus Para a nossa caminhada Porque se não fosse assim Talvez a gente não teria a luz do evangelho É verdade, para edificação de osso também É, né, edific... é o desafio é. O Pastor, eu estava olhando Lá no cemitério Depois eu comecei a fazer uma reflexãozinha lá Rápida ah, sim. Eu falei assim Aqui está o diferencial do ser humano uhum. Que tem essência Que tem é integridade, que tem temor de Deus e que tem fé, e esperança. Porque no sepultamento dele, naqueles mensagens cantadas, a gente estava vendo ali, é, não era um corpo, era a lembrança de um, um homem que foi um, um enviado de Deus para essa missão, né? Um vulto glorioso que esteve entre nós, né? Por um espaço de sente humano. É. Deus o levou o e eu coloquei é. lá é depois de morto ainda fala as obras dele vão testemunhar é verdade, o poder falando. de Deus o, o pastor Agostinho, nós temos hoje uma pleia de, de pastores é verdade. grandes aí servos de Deus a pastora é. a irmã Divina falou muito do pastor Isaac uhum que era a preocupação dele, era constante em ajudar o pastor Juvenal. Verdade, né? E Deus vai recompensar muito toda a eu, igreja, o campo, que o que foi gato, feito. particularmente falando, a minha casa, ao meu pastor, o presidente, o pastor Isaac, é um moço novo, dinâmico, isso dedicado já mesmo. já conhece desde há muito tempo. Antes da chamada pastoral, já sabe, eu falei, filho, esse moço, desde quando ele era jovem, eu lembro disso, desde quando ele assumia a presidência, bem antes, ele já era um moço inteligente, eu já havia nele qualidade. A é. gente havia nele uma postura, visão. Que, certamente ia preencher um lugar. É. E o que está é o lugar que ele está hoje. Graças a Deus. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Ô pastor, uhum. eu. Eu quero terminar esse, esse vídeo com a oração do irmão, agradecendo ah. a Deus a bênção do pastor Juvenal Sim. e suplicando graça de Deus para a irmã divina, a família e, e, e, e gratidão a Deus. Nós, faremos. nós vamos fazer nesse lugar. Sabe por que, irmão, hum. que eu vou colocar esse lugar? Porque aqui nós estamos na, na calçada, na, na rua. Calçada, embaixo de duas árvores. De duas árvores bonitas. Aqui é o do <risos> que nós estamos fazendo isso. É. As árvores bonitas tá o aqui na nosso, casa, né? É, o é. cenário. É. Mas sabe por que, irmão, nós vamos fazer isso aqui mais ainda? Uhum. É porque nós vamos lembrando aqui do pastor Juvenal, que foi um pregador ao ar livre. Levou quantas mensagens nas praças, nas é. esquinas... Ele abria a arpa e abria a palavra de Deus é, e com aquele vozeirinho dele. o de não parede de som, não. Não. Ele <risos> foi grande. De um maravilhoso. De voz. Pastor Ronaldo, pastor, eu recordo direitinho que aqui era um muro baixinho, antes nós entrarmos é. na oração. Aqui era baixinho o muro, não era assim. Naquele tempo usava um muro de terra. É. Gente. E eu lembro quando ouvi o barulho da corrente da bicicleta, eu olhei. estava encostando a bicicletinha lá de dentro. Oh, estacionado. Que lembrança, meu pai. De oh, que coisa <risos> boa. De Vamos orar então, Vamos. agradecer a Deus. Senhor, Deus a... nosso Deus. Sim, sim. Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te louvo pela vida do Teu servo que chegou até na minha casa, para que sim. juntos nós levasse o Senhor esta oração de gratidão, de gozo, de satisfação por tê-los junto de nós. Tudo que o Senhor levou, Pai, para o descanso eterno, que deixou para nós um legado que jamais se apagará, meu Pai. Sim, Senhor. Oh, meu Deus. Continua com as mãos estendidas sobre a família e, principalmente, a Tua filha, irmã divina, que foi a companheira idônea que chegou com Ele até no último passo de Sua vida terrena. Pai maravilhoso, continua com as mãos estendidas sobre a vida dela, confortando e dando toda a força que ela precisar. Pai glorioso, para que chegue até o momento dela, como cada um de nós tem. Pai santo, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa essa família, abençoa os filhos deles, Pai santo. Oh Pai, é no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te rogamos e te agradecemos agora e de sempre Amém. Amém Amém Louvado seja Deus Louvado seja Graças Deus Graças a Deus Graças a Deus Pastor muito obrigado e a minha admiração esse e... cantor e esse irmão que a voz dele já andou para muitos cantos Com nas ondas das rádios aqui de Franca É, os programas né e hoje está aqui dando para de lados. Inclusive, pastor, aproveitando esse ensejo que o já abriu, esse parede aí, é. aí é, as pessoas têm saudade do nosso dueto, né? É. Mas nós temos jeito ah. de entrar. A pessoa que quiser entrar e achar todos os nossos trabalhos, lançamento, ah. ó, é facinho. É só entrar no YouTube com o nome de Agostinho Walter Ribeiro, sai em cima. Agostinho Walter. Agostinho Walter Ribeiro. Ribeiro. Todos os meus lançamentos estão tá lá no Só né? entrar o ali. Já ver os 12, 14 lançamentos. Nós e vimos. nós temos o no nosso canal também, Memórias e Vidas. E é mesmo, isso aí estava esquecendo. Porque ou você compartilhando, uhum. você divulgando para outras pessoas, levando você está ajudando Aliás, a, a levar o evangelho estamos anunciando o evangelho anunciando o evangelho da graça maneira, de Deus e quem está nesse trabalho ajudando a gente está também anunciando o evangelho é verdade. Né? você pode levar para muito distante é verdade. a a Isso graça mesmo. de Deus a benção é. de Deus né o Ela irmão vai aonde nós não chega é, né? o <risos> irmão tava lembrando ontem da a, a voz das assembleias de Deus o pastor é, Justino, Justino é, <risos> Matias, né? Isso. E é quanto que trabalhou também? Meu Deus. Oh, um abraço, pastor. Muito obrigado. Foi muito pastor. bom. Que satisfação E que eu quero aqui. apertar a sua mão. Eu também, com muita Ai, honra. Com muita honra. Me essa honra. É, uma alegria muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, Ian. Deus abençoe. Deus... E consiga nesse trabalho bonito. Hein? Amém.